Temos a vertendo das artes curativas, que serve acima de tudo para curar o nosso corpo em todas as dimensões, corpo físico, mental, emocional, espiritual, a todos os níveis. Isto porque se o corpo não tiver curado, torna-se difícil cultivar e desenvolvermos. Então é necessário fazer correções. O corpo é a nossa casa, é o nosso templo, é o nosso veículo e como tal deve ser alinhado e harmonizado. Então temos artes curativas que cuidam, por exemplo, de como o espaço nos afetam, como é o Feng Shui, temos artes como massagem, artes que envolvem acupuntura ou acupressão ou moxipestão, ou seja, abrir os canais internos do nosso corpo para que a energia circule e ele esteja sempre desintoxicado por ter o aporte de todos os nutrientes e todas as suas necessidades são, são satisfeitas. E dentro das artes curativas, vamos sempre verdade por esse caminho porque se não houver saúde é difícil cultivar todo o resto.